Corinha, Será que você não viu a minha? Pinhas! por aí? Claro que não. Como pode, né? Você gosta dessas bolinhas de goma? Não. Então por que é que você está comendo? Será, será, meu! Ali, rabo Espera só até achar os desvãos. Ah, ele deve estar brincando com a minha. Ah, não. Aqui está ela e eu pondo a culpa no de de só. Agora sim. Te agarro pela cabeça assim no pescoço. Olha, eu te presto a minha boba pra você jogar. Olha o que eu faço com a sua boba. Você vai com a minha cara? Quer que eu responda? E da próxima vez que você me dá uma bolada, eu arrebento isso aí que você chama de cara. Eu arrebento isso aí que você chama de cara. Olha, quer saber? Eu tenho. 8 mil? E um desses mil ia ser pra você. Mas agora não te dou vazia é E o que te interessa, hein? Porque eu vou levar pro dono da venda essas garrafas vazias, ele vai me dar 50 mil por cada garrafa e eu vou ter mais dinheiro que você! É mesmo, é? O dono da Venda não aceita garrafas rasgadas. Quebradas? E além disso, não tem nenhuma garrafa quebrada ali. O que? que você me diz dessa aqui? Não está quebrada! Como pode, e né? A... <risos> Você disse que ia ganhar do dono da venda por cada garrafa? 50 mil? Eu te dou. 8 mil? Sim, pois eu pago. Então assim não vale! Que desconfiado! Quando foi que eu devendo você pagar? Quando? Ontem. Por isso que desde esse dia eu tenho em você muita falta de desconfiança.